driver, Lucas aqui e vê se você concorda comigo, a pior coisa que existe nesse ramo de motorista de aplicativo é você tá ali batalhando, suando, correndo atrás do pão de cada dia e chega um infeliz, um vagabundo, um estelionatário e leva aquilo que você ficou o dia todo ali ralando para conquistar, e eu não tô falando de bandido, eu tô falando de Passageiro sem vergonha que cada dia mais inventa novos tipos de golpes para prejudicar você que é motorista de aplicativo concorda comigo? por isso no vídeo de hoje eu quero trazer os três principais golpes que os passageiros inventaram para prejudicar a gente que está trabalhando na rua e se você gostou do assunto desse vídeo, já senta o dedo no botão de like aqui abaixo e vem comigo Música Olha, eu acho impressionante como o povo brasileiro inventa cada dia mais novas formas de prejudicar o seu próximo, infelizmente nesse ramo de aplicativos nós somos a parte mais vulnerável, entramos ali com o nosso capital, colocamos as nossas vidas em risco e geralmente não temos retorno nenhum, nem por parte daqueles que se dizem parceiros da gente né e por isso a melhor forma de trabalhar é conhecendo as possíveis falcatruas e golpe que os passageiros inventaram assim você se resguarda e se protege de qualquer tipo de situação que possa ocorrer. E claro, eu não generalizo, tem muito passageiro bom na plataforma, mas infelizmente sempre no meio de uma cesta boa de frutas, sempre uma que é podre acaba estragando demais. E agora eu vou te explicar esses três principais golpes que os passageiros inventaram para nos prejudicar, para você não levar prejuízo para casa. Então vamos para a primeira, falsa transferência. Geralmente este golpe é aplicado mais na 99 Pop. Quando o passageiro ele pede na modalidade dinheiro. O passageiro, ele vem toda naquela simpatia, é bem comunicativo, e na hora você acha que a viagem vai ser super tranquila, o passageiro ele se comunicando, conversando, boa conversa e tudo mais, até que o problema aparece quando você vai finalizar a corrida, na qual o bandido ele chega e pergunta se a viagem estava no voucher. Aí você vai lá e vê que a viagem tá no dinheiro e fala: Ó, tá no dinheiro. Aí esse bandido vai lá e rebate Pô, mas eu tinha colocado no voucher E dali ele começa a inventar mil e uma desculpas Falando que tava no voucher, tá, tá, e beleza Até um determinado momento que conversa vem, conversa lá Tenta arrumar um, um jeito E ele pergunta se você tem uma maquininha Que você possa passar ali na hora E é aí que muitos motoristas se ferram Porque grande parte dos motoristas Optaram por não ter uma maquininha dentro do carro E é aí que o bandido acaba ganhando o golpe Pelo simples Fato ali de você não conseguir cobrar do passageiro, afinal, você não tem uma maquininha, a viagem estava no dinheiro e o passageiro não tem dinheiro, você está longe de um posto para poder passar o cartão ali da pessoa, ela vai lá e pergunta se não pode fazer uma transferência para você, pede suas contas, seus dados e fala que vai fazer a transferência e muitas das vezes eles até fazem e mostram o comprovante ali para você, só que aí está o problema, você vai lá e fala, ah, beleza, pode sair do carro, quando o passageiro é bandido, ele vai vai lá e coloca como um agendamento ele não coloca uma transferência efetivada e você ali na correria do momento acaba nem se atentando a isso. E você nunca vai ver a cor do dinheiro e pela 99 ainda eles não adicionaram uma função que nem o da uber na qual se o passageiro não pagou você reclama ali a uber tira o dinheiro do passageiro e acredita pra você então você vai sair totalmente no prejuízo por isso meu amigo eu super recomendo que você corra atrás de uma maquininha ou use somente a opção voucher assim você não precisa se preocupar com esses tipos de estelionatários o que eu sinceramente não recomendo porque assim você diminui bastante a sua demanda porque grande parte dos passageiros na 99 solicitam no dinheiro e na maquininha, mas fica ao seu critério. E toda vez que surgiu uma pessoa que achava que tava no voucher, mas tá no dinheiro e não tem dinheiro para pagar, e fala que vai fazer a transferência, sempre verifique o comprovante, abra sua conta e certifique-se que o dinheiro tá lá dentro. Aí sim você libera o passageiro. gojeta igual a dinheiro. Esse é até é um golpe novo, viu? Alguns estelionatários descobriram que a opção corjeta para o motorista se tornou em um caixa eletrônico, por ingenuidade de até mesmo alguns motoristas. Pois é, parece que não, mas já tiveram alguns motoristas que já caíram nesse golpe, e eu já vou te explicar como ele é feito. O estelionatário ele faz da seguinte forma pega uma conta fake, adiciona um cartão clonado ou até mesmo roubou ali uma conta de alguma pessoa que já tinha um cartão vinculado, chama ali no aplicativo, você vem e da mesma forma do primeiro que eu falei. Ele é todo simpático, todo comunicativo, conversa bem, mas ele vem com um pequeno papo. Moço, será que não teria como reconhecer melhor o motorista, sei lá, dando uma gorjeta diretamente no aplicativo? Quando esse bandido ele faz essa pergunta, geralmente o motorista ali para ganhar um extra, ele vai lá e explica como é que se faz para o passageiro colocar ali no aplicativo a gorjeta para ele. E aí a isca tá lançada, pois dali ele já vai falar, ó oh, moço, eu perdi a minha carteira perdi meus documentos, fui assaltado, sei lá, ele vai inventar alguma desculpa que não tem dinheiro e tá precisando de dinheiro rápido ali e pergunta se você por um acaso, se ele colocar a gorjeta diretamente no aplicativo, você não daria o dinheiro ali na mão pra ele e fala que você só precisa retornar metade do valor ou de vamos supor de 30 você retornou só 20 ou 25 e geralmente os motoristas aceitam pelo valor ser baixo por ver a situação pela conversa que a pessoa inventou aceita o pedido só que aí você mordeu a isca porque ele vai fazer ah então já que ele aceitou fazer um valor baixo vamos jogar um valor mais alto para ver se ele aceita e geralmente ele vai jogar de 100 200 150 reais pedindo para você retornar 80, um valor até uns 20% menor do que ele solicitou. E por você já ter aceitado a primeira, com certeza você vai aceitar a outra proposta. Claro, se você tiver o dinheiro ali no carro. E você dando o dinheiro para ele, ele vai sair todo feliz do carro, pois ele conseguiu fazer mais um pato cair na isca dele. Ali no momento você vai receber a gorjeta, vai dar o dinheiro para o rapaz, beleza. Mas o problema nasce depois. Porque como eu disse, provavelmente é um cartão clonado, uma conta feita fake, alguma conta roubada até mesmo, e a pessoa quando chega ali a fatura ou quando olha ali no histórico do que foi gasto, vê a cobrança indevida e solicita o estorno. Quando é o estorno de gorjeta Uber retira o valor do motorista e você fica chupando o dedo. Resumindo, você vai perder o dinheiro que você deu para a pessoa e o dinheiro da corrida, porque geralmente as, essas corridas também são canceladas. Às vezes você até consegue trocar uma ideia com o aplicativo, mostrando lá que você Fez a corrida, ele se devolve o um dinheiro da corrida, mas o que você deu ali da gorjeta não é estornado. Então, tome muito cuidado. Nunca informe o valor que você tem disponível ali dentro do carro E toda vez que o passageiro vier com essa conversinha de dar uma gorjeta e você dá o dinheiro ali Ou seja, você vira um caixa eletrônico Já muda de assunto, fala que não tem, fala que você não anda com dinheiro Afinal, se você ficar falando que você tem dinheiro dentro do carro Você se torna um alvo muito fácil, beleza? Me dê o seu número Olha, essa é até antiga, viu? Mas eu precisava colocar esse assunto nesse vídeo, porque ainda tem muita gente que cai nesse golpe. Eu acho impressionante que funciona da seguinte forma: você aceita ali a corrida e assim que você aceita, a pessoa já vem com uma conversinha mais ou menos assim: "Moço, chamei para o meu filho. Por gentileza, me envie o seu número para que eu possa passar para ele conversar diretamente contigo. Aí o motorista vai lá manda o um número para a pessoa ligar ou mandar mensagem no, no Whatsapp e a pessoa vai lá e cancela a corrida. E é aí que novamente nasce um grande problema, porque a pessoa tendo o seu número, geralmente o número que você passa para ela é um número vinculado à sua conta da Uber, ou da 99, ou tanto faz. E a pessoa vai começar a te mandar alguns links falsos, alguns SMS falando que sua conta vai ser desativada, falando que você fez uma corrida e você precisa alterar os seus dados... E se você clicar nos links desses SMS, dessas mensagens, você vai acabar sendo direcionado a um site que é muito parecido com o da Uber, ou da 99, você vai colocar seus dados e a pessoa vai receber todos os seus dados. E ela vai entrar na sua conta, fazer um flexpay, mudar a conta da qual você recebe e você vai ter uma grande dor de cabeça. Então nunca passe o seu número por chat. Eu até recomendo que você não passe nem mesmo dentro do carro, só se você vê que a pessoa é super de boa, troca uma ideia legal e tudo mais, mas evite de passar o seu número pessoal. Eu costumo dizer, meu amigo e minha amiga, pediu um o número, cancele. Bom, essas foram as dicas de hoje e se você já passou por algum tipo de golpe parecido ou algum outro tipo de golpe que eu não mencionei nesse vídeo, mande aqui abaixo nos comentários que eu quero ouvir também a sua história. E saiba que 50% dos casos são resolvidos se você tem uma maquininha dentro do carro, então eu vou também deixar aqui abaixo o link para você comprar a sua Point mini do mercado pago, na qual você paga menos de 60 reais e você recebe ali dinheiro na hora, não cobra mensalidade, você ganha desconto em combustíveis, ganha desconto em vários locais utilizando a sua conta do mercado pago, fora que além da proteção que ela te dá, você ganha mais corridas na 99 Pop, beleza? E lembre esse. nunca aceite qualquer tipo de proposta dos passageiros, porque geralmente a é único que se lasca é a parte mais vulnerável, que é você motorista. Aí ah, olha só, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e não deixe de se inscrever e ativando o sininho aqui abaixo, beleza? E olha só que bacana! Ó.